Resident Evil 4 Remake finalmente chegou e eu tenho certeza que você já tá aí desfrutando desse game maravilhoso, né, cara? Metendo bala nos ganados e tudo mais. Então, no vídeo de hoje, eu trago duas dicas supimpas aqui sobre a localização do clássico revólver Red 9 e da chave antiga do santuário que nós podemos conseguir bem cedo no jogo. Ficou curioso? Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para você, tim, -tim por tintim. -tim. Saudações, Delícia, eu sou Caio Nobre. Vamos lá para mais um videozinho de Resident Evil 4 Remake nesse canal delicioso. Se você tá curtindo, esses conteúdos aqui sobre o jogo, já deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Vocês conhecem o procedimento? Acessem aí o nosso site que é o melo.net para poder ficar por dentro das críticas de filmes, análise de jogos, notícias e muito mais. E considere se você pudesse tornar um sub aqui do canal para poder ter acesso a recompensas exclusivas como o nosso grupo do WhatsApp para a gente poder trocar uma ideia lá todos os dias, seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e também sorteios exclusivos para membros. E lembrando que nós estamos fazendo lives aqui no YouTube do Resident Evil 4 Remake, a nossa série no intenso. Hoje, provavelmente, por volta das 18, 18 30, estamos de volta aí com a parte 3. E convido todos vocês a acompanharem lá com a gente. Tá sendo muito legal. Então vamos lá, minha gente. Logo depois que iniciamos o game, passamos ali do Mega Embate na vila, após o sino tocar e tudo mais, a gente precisa investigar o paradeiro da Ashley. E é quando. Descobrimos que ela tá na igreja, e quando nós chegamos lá, sabemos que é preciso uma chave que tá do outro lado do lago, que, como vocês bem sabem, é o lar de um monstro cabulosíssimo. Começando aqui pela chave antiga do santuário, que, como o próprio nome já diz, serve para a gente poder abrir os santuários que encontramos em vários pontos diferentes, seja na vila, no lago e tudo mais. Para poder pegar ela, é bastante simples. Logo depois da boss fight ali do lago, ao avançar um pouquinho ali, a gente encontra. Encontra pela primeira vez os ganados que as plagas se manifestam para fora da cabeça. Matamos eles e em seguida achamos a chave da igreja, onde descobrimos que é preciso coletar outras duas chaves, né? Dois dispositivos diferentes para a gente poder destravar ali a chave da igreja para que possamos coletá-la e seguindo mais adiante. Logo no ponto onde pegamos um novo barco a gente poder voltar pro lago, ir para as ilhas ali próximas, pegar itens, tesouros e tudo mais, bem ali do ladinho tem uma caixa que contém a chave antiga do santuário, se liga. Daí com essa chave em mãos vai dar para poder abrir todos os santuários que foram encontrados para poder pegar os tesouros escondidos em cada um. Agora partindo para nossa querida Red Nine, né? Após o boss fight do lago também, depois de matar o bichão e tudo mais, a gente pode pegar esse barco que eu acabei de mencionar, justamente no ponto onde a gente encontra essa chave antiga do santuário. Assim que vocês entrarem nesse barco, voltem pro lago e no centro dele nós temos os destroços de um navio que irão aparecer no mapa para você como estou mostrando aqui agora no vídeo, daí basta ir até lá com o nosso querido Leon para poder vasculhar os tesouros e pegar o delicioso Revolver Red 9, se liga. Foda demais, né, meus amigos? E sobre as especificações iniciais dessa arma, como vocês podem ver, ela começa com um poder de fogo de 1.5, capacidade para 8 tiros, precisão em 3, cadência de 0.9 e velocidade de recarga de 0.85. E à medida que fazemos os upgrades nela, ela se torna bem poderosa para a gente poder meter os tiros nos ganados tudo meus amigos, é delicioso demais esse negócio E por enquanto é isso meus amigos O que, que vocês acharam dessa dica aí? Vocês já pegaram a Red Nine né, no zeramento de vocês? Ainda não? Deixa aqui embaixo nos comentários E também o que, que você tá achando do Resident Evil 4 Remake no geral Em breve a gente vai trazer mais algumas dicas batudas aqui pra vocês Eu vou ficando por aqui, minha gente Novamente não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever aí no canal E ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de conferir também as nossas lives que a gente tá fazendo aí zerando do Resident Evil 4 Remake no intenso, espero vocês lá pra gente poder trocar uma ideia firmeza sobre o jogo também, um beijão pra todo mundo aí, até mais e fuemos meus amigos.